Tá ouvindo aqui no nosso programa Voz da Macabuqueira O trio Nordeste aqui formado pelo seu Tetel Francisco E o nosso amigo aqui, Emanuel Você está ligadinho aqui Mande o seu alô e você pode participar através do nosso zap Não é isso, Lidmar? Sim. Qual é o zap aí? Deixa eu passar aqui o número do Zap da FM <risos> 3826. passa aí o zap e mande aquele alô especial, estamos aqui. E quero já agradecer a você que está ligadinho no nosso programa, e agradecer a FM Verdade por garantir esse espaço de comunicação social e a todos os artistas grangenses. O nosso programa tem o objetivo exatamente de mostrar o potencial cultural que nossa cidade tem, seja com os jovens, Entre. seja com os doces e todo mundo. Quero mandar aqui um alô. Especial para o grupo Girassol, né? Alô, alô, alô, você que faz parte do grupo Girassol, sinta-se abraçado pelo nosso programa Voz da Macabuqueira. E você é criança, gosta de cantar, gosta de tocar, vem participar do nosso programa. Você que já é artista, que tem uma certa carreira, vem participar do nosso programa. Nosso programa é uma janela aberta para divulgar nossos talentos. Pois vamos de mais um sonzinho aí com o seu e o um trio, Trio Nordeste aqui. <música> Thank you. Let's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 Opa, olha aí! Você acabou de ouvir mais uma música aqui com o Trio Nordeste. Meu amigo, seu Detecto, está aqui no nosso programa Voz da Macabuqueira aqui no estúdio da FM Verdade.